Prazer apresentar o sexto episódio do podcast Fala Engenharia. Eu sou a jornalista Mariana Brandão e neste espaço vamos conversar sobre engenharia e sobre pessoas que exercem essa atividade. Hoje vamos conversar com Maria de Lourdes dos Santos, gerente administrativa da Escola de Engenharia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Lourdes é graduada em Ciências Exatas pela Faculdade Porto Alegrense, Possui especialização em gestão universitária pela URGS e mestrado profissional pela Uni La Salle. É servidora da Universidade desde 1981 e permanece sempre em busca de qualificação acadêmica e profissional. Lourdes, nós ficamos muito felizes por você aceitar o nosso convite para participar do podcast. Seja muito bem-vinda. Boa tarde, Mariana. Que bom poder te ver. Eu agradeço muito o convite de você. ter lembrado de mim. Prazer é meu de conversar com você. Lourdes, desde que você ingressou como servidora na universidade, você sempre atuou na Escola de Engenharia. Nos conte um pouco da sua trajetória profissional, em que setores trabalhou até se tornar a gerente administrativa da escola. Bom, longos anos então para te contar. Eu entrei na universidade, na faculdade de educação. Eu trabalhei lá dois anos com a esposa do professor Anildo Bristotti. E ela trabalhava na secretaria de pós-graduação em educação. E ela me convidou para trabalhar na Escola de Engenharia com a Anildo Bristotti, se eu não queria. Eu me dava muito bem com ela, daí ela se, se vocês me aceitarem e quiserem, eu posso ir. Bem, acabei indo para a Escola de Engenharia. Só que na época, o Anildo Bristotti era do PPGEM. Então, eu fui para lá como secretária do PPGEM e quem era o coordenador era o Lírio Schaefer. O vice dele era o Ivan. Guerra Machado. Aí eu fiquei trabalhando lá e tinha todos os professores da metalurgia, inclusive o nosso ex-diretor, professor Arno Miller. Foi ele que um belo dia ligou para o meu ramal, ele já era na época diretor da escogenharia e disse para mim, Maria, não se passa aqui no meu gabinete que eu quero falar contigo. E eu ainda disse, a ah, minhas colegas era Beatriz, a Bia, do gente que está até hoje lá, e a Verinha, que trabalhava na parte de contabilidade. Eu ainda disse para as gurias, curias, o diretor está me chamando. O <risos> que será que... Bem, mas aí eu fui até o gabinete do professor Ardo Miller e ele disse que estava me chamando para pedir que eu ficasse ali para tirar as férias da Maria Moura, que a Maria Moura era a secretária da Escola de Engenharia do Bem. Daí eu fiquei lá tirando as férias da Maria Moura. E ali eu tive um aprendizado muito grande, porque eu entrei em contato com todas as pró-reitorias. Eu tive um conhecimento mais amplo da universidade. Passou um mês ali, eu gostei muito de ficar ali. Ah, Aí, um belo dia, volta Maria Moura e disse para mim, oi, tudo bem, como é que foi? Ai, tranquilo, foi tudo bem, me dei super bem aqui, falei para ela. assim não, só um pouquinho que eu vou até o professor Miller, eu chamava ele de Miller, pelo sobrenome, que eu preciso falar com ele. Daí, quando ela voltou da conversa com o diretor, ela me mostrou a portaria de aposentadoria dela. Daí, em seguida, tocou meu ramal, professor Miller disse a mim, Maria de Lucien, até meu gabinete. Aí eu fui lá, o gabinete dele. Ele chegou e perguntou para mim, tu queres ficar como secretária da escola porque a Maria está se aposentando? Eu disse, bem, professor, eu quero. Já fiquei aqui o um mês e me dei super bem. Está. então, tu vai ficar como secretária da escola engenharia. E ali começou. Isso era 91 Ano de 91, e ali eu permaneci até hoje, mas foi um conhecimento muito grande, assim, porque ali, como secretária-geral da escola, tu tem um conhecimento amplo de tudo, então, para mim, foi muito bom. Daí eu permaneci, foi assim que eu cheguei até a direção da escola. Claro, com muito trabalho, o professor Ardo Miller conhecia todo o meu trabalho, porque eu trabalhava como secretária de PPGEM na época, então ele me chamou para ir para a direção e eu estou até hoje lá. Ao longo da sua vida profissional, você nunca parou de estudar, de buscar qualificação? Mais recentemente, conclui o mestrado profissional e o tema da sua dissertação aborda narrativas e trajetórias de mulheres na pós-graduação da URGS. São relatos de mulher para mulher. O que te levou a escolher esse tema e o que foi mais surpreendente ou enriquecedor durante a realização desse trabalho de pesquisa? Inicialmente, a minha pesquisa não ia ser das mulheres. No meio do caminho, eu troquei o título do trabalho, porque eu ia fazer sobre escola engenharia. Eu fui com a intenção de fazer a minha dissertação sobre escola engenharia. Mas no caminho, eu fui no arquivo geral buscar documentos e ele ainda não estavam organizados, o memorial de acervo histórico da escola e me informaram que os documentos que eu ia precisar iam demorar muito e como o meu mestrado já estava andando, eu ia me atrasar muito. Daí eu fiz um trabalho numa cadeira sobre as mulheres e ele deu bons frutos e foi muito elogiado na faculdade. E eu apresentei no salão de iniciação científica da faculdade e um professor me chamou e perguntou para mim qual que era o título da minha pesquisa. Daí eu expliquei para ele que ia ser sobre engenharia, mas que naquele momento não tinha o material necessário para escrever. Daí ele disse assim: "Eu posso te dar um conselho? Faz a tua dissertação no campo das mulheres, porque os teus olhos brilharam quando tu apresentava o trabalho". Aí nesse dia que ele disse para mim isso, eu tomei a decisão que a minha dissertação seria no campo das mulheres. Por que, que eu optei por engenharia de produção? Ah, eu optei por engenharia de produção porque eu sempre achei um curso moderno, um curso multidisciplinar que tem amplas possibilidades, pode usar engenharia de produção em vários campos no mercado de trabalho. Então, como eu achei que eles são bem organizados, fui até a engenharia de produção, conversei com eles e eles disseram, não, tudo bem, que tu precisar de material, a gente fornece. Daí eu parti o um martelo de fazer sobre as mulheres. Foi maravilhoso, assim, o meu trabalho de campo. A minha pesquisa de campo foi o que eu mais gostei, porque eu entrei em contato com as regressas da engenharia de produção através de uma entrevista que eu fiz com elas, e assim, ó, eu fiquei... Boca aberta, pasma, como diz. Todas elas foram taxativas, elas lembravam da engenharia de produção com orgulho, com sentimento. Eu falava muito bem dos professores. Então, assim, eu vi o carinho o amor que elas tinham pelo curso da engenharia de produção. Isso me chamou muita atenção quando eu fiz a pesquisa. E para mim, no geral, fazer um mestrado para mim foi muito bom, abriu campos, eu fiquei com a mente mais aberta, assim. Porque eu tinha parado muito tempo de estudar e depois que eu voltei a estudar, outros caminhos se abriram, eu me senti bem melhor. E assim, quando tu começa a estudar, tu não quer parar mais. Se eu pudesse, eu ia até algum doutorado porque foi maravilhoso. Eu só tenho a agradecer por ter feito o mestrado, que era o que eu queria. Eu demorei muito tempo para fazer o mestrado por causa do meu trabalho. Porque como eu ficava e fico o dia todo lá, entrava de manhã e saía de noite para casa, eu pensava como que eu vou fazer um mestrado assim, eu não queria parar de trabalhar. Até que as disseram, mas faz de noite, faz de noite. E foi um sonho que realmente eu consegui concretizar, foi fazer um mestrado, que era muito o que eu queria. Abriu muitas portas para mim. Adorei. Tu tens uma produção bibliográfica nesse sentido, com apresentações de trabalhos, como você comentou. Eu gostaria que falasse sobre um deles mais especificamente, que me parece ter sido o trabalho que originou a escolha ali do tema do mestrado. Me corrija se eu estiver errada. Se chama Mulheres na Escola de Engenharia, Precursoras no início da década de 70. Isso, foi um trabalho que eu fiz como aluno especial, foi meu primeiro trabalho, na verdade, foi ele que originou outros artigos em que eu escrevia sobre as mulheres na engenharia, mostrando fotos, eu botei fotos de quadros, de formandos. Ele era de 1980 a 2000, eu falava dela, das experiências dela, falava em si também da escola, mas foi assim um artigo que deu bons frutos, foi através desse artigo que eu decidi fazer a dissertação das mulheres. Lourdes, você também é muito conhecida por toda a nossa comunidade acadêmica pela organização do cerimonial das formaturas de todos os cursos de graduação da Escola de Engenharia, que é a maior unidade acadêmica da URGS. Eu diria que a cada final de semestre tu vives uma verdadeira maratona para realizar tantas cerimônias de colação de grau. Desde quando você exerce essa função? Como é viver momentos tão intensos e emocionantes junto aos nossos alunos e, simultaneamente, ainda dar conta de todo o protocolo administrativo que envolve esse momento para que os alunos possam sair da cerimônia com seus diplomas em mãos? É, realmente, é uma maratona, sim. Eu exerço essa função desde que eu fui designada através da portaria. Primeiro foi secretária-geral da Escola de Engenharia, depois assessora administrativa da Escola de Engenharia e hoje temos o título de gerente administrativa da Escola de Engenharia. Então, já faz um bocado de tempo que eu faço essa atividade. É bem pesada, sim, posso dizer. Mas eu tenho uma coisa assim comigo, que eu acho que tudo que tu faz com amor gera bons frutos. É, o importante é tu gostar daquilo que tu faz. Porque tudo que tu faz com amor e que tu gosta, sempre, sempre, em todos os momentos, acaba dando certo. Não vou dizer para ti que não vá ter dificuldades no caminho. Dificuldades sempre para todos nós, mas uma atividade que eu faço com muito gosto. Porque, claro, que antes, até chegar o momento da cerimônia, tem todo o cerimonial para planejar, em que eu não faço sozinha também, né? Porque tem todos os coordenadores de graduação que diplomam os alunos. Tem um setor acadêmico que precisa passar as informações para mim. E eu tenho contato também com a comissão de formatura, que me passa todas as informações. O cerimonial é sobre minha responsabilidade. E a responsabilidade é muito grande, esse cerimonial não pode haver nenhum erro. Eu passo esse cerimonial para o diretor que está no momento, e se houver algum erro, ele vai cometer um erro que eu fiz, entendeu? Porque muitas vezes ele vem até de uma reunião, de um compromisso, e pega aquele cerimonial para ler na hora. Posso te dizer que dá muito trabalho, mas é muito gratificante o momento da cerimônia, e o momento em que o aluno vem na frente do diretor para receber o grau. Eu sinto, porque eu fico do lado do diretor do lado esquerdo, eu sinto, muitos deles ficam nervosos, não sabem nem aonde assinar no, no campo do diploma, eles ficam com as mãos suadas, alguns choram e às vezes eu não estou te mentindo. Às vezes eu também choro, quietinho, em silêncio, porque é uma emoção muito grande. E quando eu saio dali, eu saio com a sensação de dever, de dever cumprido. E eu tenho a sensação que eu fui instrumento daquele trabalho, onde gerou muitas alegrias e muitas felicidades para muitas famílias que esperam para aquele momento. É muito gratificante esse trabalho, apesar de ser muito pesado, que já aconteceu da gente realizar duas formaturas na mesma noite. Então quando a gente já tá na segunda, que daí já é quase nove, nove e meia, de salto alto, a gente fica muito cansado. Mas é um cansaço gostoso, que é para o bem deles. E fora a sensação assim, ó, eu estou mostrando o que eu fiz, o meu trabalho, entendeu? Então é muito gratificante isso. E como isso tem acontecido agora em tempos de distanciamento social em razão da pandemia da Covid-19? Com esse tempo de pandemia, a gente teve que se renovar, como diz. Mas deu tudo certo. A gente fez uma reunião, se organizou e todas as cerimônias de 2020-1 foram realizadas através da plataforma Zoom com transmissão para YouTube. Mas acabou dando tudo certo, claro, teve toda a preparação do cerimonial, que é obrigada a ter, a gente tentou encurtar o que deu, as comissões de graduação ajudaram muito, eles fizeram parte também, não tinha como deixar eles fora, porque como era por videoconferência, a gente precisou da ajuda deles para fazerem uns vídeos e tal, mas... Graças a Deus, todos eles 2020-1 se formaram. Fizemos muitos, se eu não me engano, a gente fez 52 colações de grau em gabinete. Teve muito pedido de antecipação de colação de grau, mas todos foram realizados, foram feitos, deu tudo certo. Se caísse, se acontecesse alguma coisa, eu tinha que dar um jeito de voltar, mas deu tudo certo. Deu tudo certo. E acredito que 2020 barra 2 será online, pelo jeito. Para finalizar, Lourdes, nós descobrimos que tu foste premiada em duas ocasiões aqui na universidade. Que prêmios foram esses e qual a importância deles para ti? Olha, eu tive o primeiro prêmio que eu recebi foi nos 65 anos da URGS. A reitora era a professora Vrana, que pediu para as unidades, solicitou para todas as unidades que indicasse um servidor que, que tinha dedicação, que tinha contribuição com a universidade. E esse primeiro prêmio foi na gestão do diretor, do ex-diretor, professor Renato Machado de Brito, que foi no ano de 2000 a 2004. Ele criou uma comissão no Conselho da Unidade, e essa comissão fez uma escolha entre os técnicos de quem deveria receber o prêmio. Era a votação e eu sei que eu fui a Ah, é uma sensação, assim, muito boa, porque eu volto a te dizer, tudo que tu faz com amor e que tu tem boa vontade, a gente faz bem feito, não tem como. Eu tenho um carinho muito especial pela Escola de Engenharia, porque a minha casa, como diz, em casa eu só venho para dormir, tomar banho, acordar no outro dia e ir para a Escola de Engenharia. Então, para mim é muito bom assim. Eu não sou muito de anunciar os prêmios que eu ganho. E o um outro eu ganhei em 2020, que também foi da Escola de Engenharia. Eu também ganhei um, agora já que a gente está falando de prêmio, um certificado também na gestão do professor Luiz Carlos um certificado que ele deu para todos acho para todos os servidores com mais tempo de casa que contribuíram com a escola ele também deu o resultado do meu trabalho e eu sempre penso que a gente tem que fazer a gente tem que fazer aquilo bem e bem feito tudo que for para contribuir é muito bom. A gente não trabalha sozinha, é claro que tem uma equipe muito grande e a escola também de engenharia mudou muito. Antigamente não era assim. Hoje a gente já tem os setores administrativos separados. Tem o financeiro, tem infraestrutura, tem o administrativo, tem o de informática. Então, porque o tamanho da escola é imenso e ficou muito bom assim, ficou ótimo porque daí tem, cada setor tem a pessoa responsável para cobrar, para perguntar o que que aconteceu, o que, que houve. Mas é muito muito bom a Escola de Engenharia, todos os professores, todos são ótimos, são excelentes. Eu tenho um grande carinho e respeito por todos eles. Lourdes, muito obrigada por nos conceder essa entrevista, por compartilhar conosco as suas vivências na nossa querida Escola de Engenharia. Nós desejamos muito sucesso e muitas alegrias em todas as suas atividades profissionais e também na tua vida pessoal. Muito obrigada. Muito obrigada e eu que te agradeço, Mariana. muito obrigada. Parabéns pelo trabalho, Fala Engenharia, ótimo, excelente, muito bom. Eu que agradeço de vocês terem lembrado de mim. Desejo já no finalzinho do dia um feliz dia das mulheres e parabéns a todas as mulheres. Parabéns para nós.